E hoje vou-vos ensinar como é que vocês podem colocar este texto amarelo debaixo das vossas fotos ou nos vossos vídeos, com aplicações que vocês têm de certeza no vosso telemóvel e também vou-vos dar como bónus alguns filtros que vocês podem utilizar no cam e no Lightroom para vocês colocarem este efeito vintage nas vossas fotos por isso vamos pegar no nosso telemóvel e vamos primeiro a uma app que eu gosto muito muito e já vos falei muito muito sobre ela que é o InShot por isso no InShot como vocês devem estar a imaginar vocês podem fazer isto tanto em vídeo como em foto que é absolutamente incrível por isso vocês escolham um vídeo ou foto e vocês escolham a foto ou o vídeo que vocês querem utilizar neste momento. Por isso eu vou usar primeiro uma foto em que estou a mostrar o meu look do dia e vocês vão ver que logo nos primeiros botões vocês têm o botão de texto e é só carregar nele e começar a escrever a vossa frase. Eu vou escrever primeiro o look do dia, mas vocês podem escolher a frase que vocês quiserem, pode ser uma frase motivacional, pode ser o que vocês quiserem. Depois o que vocês precisam de fazer é reduzir, aumentar, posicionar onde vocês querem e o que vamos fazer agora é mudar o tipo de letra, a cor, o contorno à volta do nosso texto e eu vou adicionar também sombra. Por isso, o texto vai ter que ser, em todas estas apps, vamos colocar então a cor amarela, que é o que vocês querem, e depois o que vamos fazer é colocar o nosso contorno preto e eu também vou colocar um bocadinho de sombra. No tipo de letra vocês podem escolher o tipo de letra que vocês quiserem, vocês têm muitas opções e não se esqueçam que também têm este botão que é uma espécie de saco de compras, que vocês podem clicar lá e vocês podem ver outros tipos de letras que vocês podem descarregar gratuitamente, por isso há mais opções para além daquelas que nos mostram no, no ecrã inicial e é tão simples quanto isto, é bastante fácil, por isso para o vídeo é exatamente a mesma coisa, vocês vão escolher o vosso vídeo e vamos carregar no texto e vamos colocar a nossa frase e como vocês estão a ver o texto já está perfeito, já está exatamente igual, porque ele guarda o que nós fizemos na outra edição, que é absolutamente incrível, por isso vocês não têm que fazer grande coisa se vocês quiserem usar esse tipo de letra para todas as nossas fotos e para todos os vossos vídeos, não há problema, porque agora fica sempre este e não precisam de mudar. Incrível. É mesmo muito simples utilizar o InShot e eu adoro e uso imenso para fazer aquelas legendas, pelo meus Instagram Stories e para fazer edições de vídeo, mas isso é para outro vídeo, não é para este, por isso vamos agora continuar e eu vou usar o PixArt, vocês adoram o PixArt, por isso eu tenho que o um incluir aqui, é mesmo muito simples, vocês têm que escolher a vossa foto e também vão encontrar logo naquela barra de baixo o tom texto, muito simples, e agora vocês colocam a vossa frase, a frase que vocês querem e vamos fazer exatamente o mesmo processo, que é colocar a cor do texto amarelo, colocar uh, o contorno a preto, colocar um bocadinho de sombra, vocês fazem exatamente o tipo de estilo que vocês querem e depois vocês podem escolher o tipo de letra. Vocês podem aumentar o tipo de letra, diminuir o tipo de letra, posicionar onde vocês querem e muito, muito simples. Ok, agora vou-vos explicar este efeito na Snow, que é uma app que eu há muitos anos já vos mostrei, já vos mostrei que é incrível, tem imensos efeitos que vocês vão adorar, mas também dá para colocar este tipo de letra de uma forma muito simples. A única coisa que eu não gosto muito da app Snow é que vocês não podem posicionar onde vocês querem, fica sempre em baixo na vossa foto, que para muita gente pode ser exatamente o que querem fazer, mas se vocês quiserem posicionar no sítio, é melhor usarem as outras duas apps, por isso no Snow também dá para foto e também dá para vídeo, o que é incrível e vocês só precisam de escolher a vossa foto e depois nos efeitos vocês têm que procurar o botão de texto, o botão text e ao carregar no botão text vocês têm algumas opções e vocês vão ver logo aquela que tem o texto amarelo e é mesmo muito, muito fácil de utilizar, é só carregar, escrever o texto que vocês querem e carregar para salvar a foto e ela fica pronta para vocês. Se vocês quiserem colocar em vídeo é exatamente o mesmo processo, escolhem o vídeo, vão até text, escolhem o efeito que vocês querem, escrevem o texto que vocês querem, gravam, já está, perfeito por isso aconselho muito a vocês verem todos os outros filtros do Snow porque são incríveis e vocês vão me agradecer depois Ok, agora nós vamos para os efeitos na foto e eu vou-vos ensinar no Facebook Cam porque dá para a foto e para vídeo se vocês tiverem a opção Pro a opção paga e vou-vos ensinar para o Lightroom e vou-vos colocar uns presets, por isso link na descrição se vocês gostarem e quiserem descarregar. Por isso, vamos começar então pelo vez qualquer que é a que eu uso mais para editar fotos e vídeos. Vou começar por vos ensinar este tipo de edição. Esta é a foto original e esta é a foto com a nossa edição. E é uma foto com alguns tons escuros acastanhados e eu acho que fica mesmo muito bem, por isso o filtro que eu utilizei foi o A4 Analog, o que até faz sentido porque tem a ver com fotografia analógica por isso perfeito. Vocês podem ajustar aqui a intensidade mas eu deixei no 8, acho que o 8 fica bastante bem. Depois o que eu fiz foi na exposição colocar 4.6, 5, porque esta foto é bastante luminosa como vocês estão a ver e eu queria que fosse o menos possível mas para fotos em que têm pouca luz deixem no zero ou reduzam só um bocadinho. A exposição pode ser variável de acordo com a foto que vocês têm depois no contraste deixei zero, na saturação reduzi um bocadinho para não termos estes laranjas tão fortes, depois na tonalidade eu gosto de aumentar um bocadinho porque ao reduzir vocês ficam com brancos muito fortes na cara, ao aumentar ficam com a pele um bocadinho maisça por isso eu gosto de colocar assim a meio, acho que fica bastante bem. Na temperatura coloquei tons mais quentes e coloquei na matiz uma cor um bocadinho mais verdiada e vocês conseguem ver esses reflexos verdiados no meu top e acho que fica bastante bem. Depois o que eu fiz foi, no tom de pele, reduzir um bocadinho porque ao aumentar fica um bocadinho amarelado e eu queria reduzir um bocadinho para ficar com os tons mais rosados. Na vinheta adicionei um bocadinho para ficar com aquele efeito vintage. No grão também, acho que é muito importante e de resto não fiz mais nada. Por isso, este é o efeito final, acho que fica bastante bem. Dá para um feed com fotos com cores quentes muito bonitas, por isso vamos passar para o próximo. Ok, a próxima foto que eu tenho para vocês tem um ar assim um bocadinho mais analógico, como vocês estão a ver. Curiosamente, este efeito que eu estou a usar, que é o Agfa Vista 800, é uma marca de rolo de fotografia que eu costumo usar e gosto muito de utilizar, por isso eu achei super giro o que é meter este efeito para nós. Na força coloquei 12, no carácter menos... 2.4 e no calor mais 1.9. Na exposição reduzi um bocadinho e como eu já vos tinha dito, se vocês tiverem uma foto mais escura que esta, aumentem e não diminuem. Isto é muito importante e depende de cada foto. Depois no contraste, aumentei para criar uma foto mais contrastada, acho que fica bastante bem com este efeito. De resto, na saturação reduzi um bocadinho para reduzir as cores tão fortes. Na tonalidade o mesmo, aumentei o realce porque sinto que fica muito melhor na minha pele, no meu tipo de pele. No tom de pele reduzi um bocadinho para não ficar tão amarelado. Vinheta sempre, acho que faz todo sentido e grão também pela mesma razão. Coloquei um bocadinho de desvanecer para as sombras não ficarem tão escuras. Depois na divisão de tonalidades eu coloquei no 5, um 2.5, 2.3, por aí, e nos realços coloquei amarelo 5.7. Acho que o efeito fica super giro, parece que foi retirado de uma máquina analógica e eu adoro este efeito. Ok, o próximo efeito que eu tenho para vocês é mais luminoso, tem um ar brilhante <risos> de certa forma e eu gostei muito deste efeito e eu utilizei então o filtro M5 no mais 12, ou seja, o máximo possível. Depois na exposição reduzi, pela mesma razão que vos tinha explicado. No contraste deixei assim, na saturação diminui um bocadinho também, na tonalidade coloquei mais 12, porque vocês estão a ver que se eu colocasse zero, a minha pele estava completamente pálida. Gosto de dar assim um toque mais bronzeado e nesta foto precisei mesmo de colocar mais 12 porque eu não gosto muito de ver a minha pele assim tão branca, mas se vocês gostarem deste tipo de efeito, mantenham-no zero. Depois, no equilíbrio dos brancos, não mexi na temperatura nem na matiz. No tom de pele, fiz exatamente aquilo que eu vos tinha ensinado. Se eu colocasse com mais, ficava muito esverdeado, muito amarelado, mas se eu colocar mais para baixo, fica com um tom rosado, que eu gosto muito de ver nas minhas fotos. Depois, vocês podem aumentar a vinheta. Acho que fica bastante bem para este efeito vintage. E no grão também podem aumentar um bocadinho. Como vocês estão a ver, este grão dá assim este efeito. Se vocês não quiserem podem colocar assim, mas eu gosto de ver assim um ligeiro grão na minha foto. Depois na divisão de tonalidades eu coloquei 2.5 nos verdes e nos realces não coloquei nada. E acho que ficou uma foto super super gira. E acho que o efeito ficou super giro, super vintage. Vamos agora passar para Lightroom. Ok, agora vamos para a App Lightroom e eu vou vos mostrar como é que vocês podem fazer isto no vosso telemóvel porque sei que vocês adoram usar Lightroom no telemóvel e eu uso sempre no meu computador, não gosto muito de usar a App, mas por vocês eu faço tudo. Então eu vou mostrar os presets que eu fiz para vocês, não se esqueçam que vocês podem descarregar se vocês gostarem e o link está na descrição. Ok, se vocês carregarem o link que está na descrição, vocês vão encontrar este Google Drive com 3 presets. Se vocês carregarem nos três pontinhos de cima, vocês vão poder abrir na Drive, se vocês tiverem essa aplicação. Com a certeza que têm, porque é da Google, mas se vocês não tiverem um Android, cliquem em copiar a ligação. Depois só precisam de ir ao vosso Chrome e colocar aqui o nosso link e abrimos então a nossa Drive. Aqui nós vamos carregar em cada um separadamente. Vamos carregar neste botão de download e ele vai começar a transferir o ficheiro. Ok, o fecheiro já está no nosso telemóvel. Vamos depois então passar para o segundo, carregar no botão de download, fazer o mesmo e fazer igualmente o mesmo no preset número 3. Quando tiverem aqui os três vistos, quer dizer que vocês já têm os três presets no vosso telemóvel. vocês estão a ver, já estão nas vossas transferências. Por isso, o que nós podemos fazer é carregar nela, carregar no terceiro botão que é de partilha e colocar no nosso Lightroom. E ele fica lá. O que nós podemos fazer também é ir aqui ao primeiro botão azul em baixo, carregar e depois selecionar as duas outras. Ok, neste momento temos estes três presets aqui. O que nós vamos fazer é criá-los em pré-definições e vocês vão escolher o que vocês mais gostam, mas por exemplo, eu vou a este e vou carregar nos três pontos lá de cima e vou carregar em criar pré-definição. E aqui vocês podem colocar vintage. E eu vou colocar também o meu nome. O nome já está, de resto, está tudo selecionado o que é preciso. Não está selecionado ferramentas nem geometria porque eu não mexi nesses, por isso é normal não estar selecionado. E vamos clicar no visto ali em cima. Ok, neste momento já temos o preset para este. E agora vou fazer os outros mesmo muito rápido. Ok, e neste momento estas três imagens que eu tenho aqui podem ir embora porque já não interessam. Porquê? Porque se eu for aqui à minha imagem sem qualquer tipo de edição, e se eu deslizar a barra de baixo até ao fundo, vocês conseguem ver que existe um botão que se chama pré-definições. Se vocês carregarem lá, vocês já têm aqui o Vintage, 1, um, 2 e 3. Por isso basta só carregar num e vocês já ficam com o efeito que eu criei para vocês. Por isso é só carregar numa imagem, rodar até ao fundo, carregar em pré-definições, escolher um efeito e já está. Uma coisa que eu vos aconselho imenso é vocês ajustarem na luz a vossa exposição e o vosso contraste e ajustarem algumas destas funções porque em algumas fotos pode ficar muito escuro e basta só aumentar na exposição e em alguns pode ficar demasiado claro e é diminuir a exposição e podem brincar um bocadinho com estas funções todas. Mas é basicamente isso, vocês ficam aqui com uns efeitos engraçados que vocês podem mudar ao vosso gosto. Por exemplo, este efeito, o 3, é muito muito giro e fica muito bem com estas tonalidades. E se vocês quiserem mudar um bocadinho, colocar um bocadinho mais claro, vocês só precisam de ir à luz e aumentar ligeiramente a exposição, por exemplo. É só brincar um bocadinho com isto, mas acho que os efeitos são bastante chiques e vocês conseguem criar algo muito engraçado com estes efeitos que eu criei para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vocês tenham gostado do bonus, que foram aqueles presets que eu criei para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado, se vocês quiserem que eu faça algum tipo de vídeo que ainda não tenha feito ou que queiram rever de novo, digam-me nos comentários e vemos no próximo vídeo.